Boneca na Belle se move sozinha. Governo solta a criatura medonha para garantir toque de recolher na Europa. Presidente Russo afirma que a rainha Elizabeth era reptiliana. Fantasma aparece atrás de uma jovem durante foto no espelho. Fantasma de mulher de vermelho captado tocando piano. Meninas têm visão assustadora e ficam em estado de choque. Mulher assustadora para na frente do ônibus para pedir ajuda.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 Há tantos anos que esses rumores são disseminados pelo mundo. Os reptilianos são uma raça antiga de alienígenas e eles estão entre nós. Eles teriam fisionomia de lagartos com forma humana. Oh. Shifting reptilian on camera. Em maio de 2016, Putin e a rainha Elizabeth se encontraram. Ele foi muito criticado mundialmente por não tê-la ajudado a subir as escadas e por evitar se aproximar dela. toda a cerimônia, ele parecia estar muito incomodado com ela, sempre mantendo a distância. Isso porque momentos antes da cerimônia, ele teria visto a rainha Elizabeth mudar de forma. Ele afirmou que ela tinha um rosto reptiliano cinza, meio prateado e ela teria mudado de forma quatro vezes. Disse que suas mãos eram de lagartos e os dentes bem afiados. Por isso ele se manteve distante, talvez por medo de ser atacado por ela. Aqui temos imagens do príncipe Filipe, também em um estado muito estranho. Também com uma estranha aparência reptiliana. Aqui temos imagens da rainha após a transformação. No vídeo a seguir vemos uma jovem de frente para o espelho tirando uma foto, tinha tudo para ser um momento comum, mas foi só até ela descobrir que não estava sozinha no quarto, sim, havia alguma coisa logo atrás dela. Nas imagens vemos um rosto pálido de alguém nas imagens vemos um rosto pálido fantasmagórico de alguém que não estava ali quando ela entrou e trancou a porta No vídeo a seguir vemos duas almas inocentes numa mesinha fazendo uma refeição. A mãe estava filmando as duas, implicando uma com a outra até que a brincadeira foi ficando séria. A da cadeira amarela está assustada com alguma coisa enquanto a da frente faz piada com a situação. O que é isso? De repente, ela se levantou Como se tivesse visto algo lá no fundo <risos> <risos> Olha, <risos> olha Olha Olha Olha Olha Olha to me. a que ficou se levantou e entrou em desespero. O que será que elas viram? Nas imagens, vemos um casal de japoneses explorando uma residência que eles estavam prestes de adquirir. E lá foram eles pelos cômodos da casa, até que algo perturbador foi captado. <todos> <todos> <todos> Sim, havia uma menina vestida de vermelho no piano. Talvez seja por isso que a casa ficou muito tempo abandonada. Ninguém consegue viver tendo esse tipo de visão. Mas o que seria ela? Alguma entidade ou fantasma de alguém que ficou por ali? Como de costume, já apaga as luzes e deixa de contar uma lenda urbana. Se você gosta de nadar em rios, lagos e praias, é melhor ficar atento a partir de agora. A lenda coreana do Fantasma da Água conta que vítimas de afogamentos ficam presas no mundo dos vivos e vagam no fundo das águas atrás de uma companhia para passar a eternidade com elas, pois se sentem muito sozinhas. Normalmente... Aparecem encharcadas, com a pele pálida e braços longos. Então, se um dia você estiver nadando e sentir algo tocar ou puxar seus pés, pode ser um fantasma da água querendo te atrair. Sim, além de ser uma lenda que tem tudo para ser fato real, algo estranho aconteceu durante o vídeo. Lá no fundo, uma boneca Annabelle se moveu sozinha. A jovem que produziu o vídeo ficou tão apavorada ao rever as imagens que teve que passar por várias sessões de psicoterapia para poder dormir em paz. Um motorista de ônibus estava dirigindo rumo à garagem quando o ônibus enguiçou. Foi quando do nada surgiu na frente do veículo uma mulher pedindo para ajudar a consertar o carro dela. Você teria coragem de descer para auxiliá-la? Prestem atenção nessas imagens. Segundo rumores, essa criatura teria sido solta pelo governo da Europa. Ela seria uma criatura militar destinada a garantir que todos permanecessem em suas casas durante a pandemia. A criatura ficou conhecida como o Monstro do Lockdown.